Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Kill, pelo Espírito Josué, capítulo 9.1: Cheque Mate na Vingança, primeira parte, recolhido ao pavilhão das justas causas. Justus não se conformava com tantas e repetidas derrotas tão próximas umas das outras. É verdade que já havia sido derrotado em outros grupos, mas jamais naquela sequência de insucessos. Cada vez mais dirigia seus malévolos pensamentos contra Léo. Olhando o pavilhão, agora vazio, teve a lembrança da primeira vez que adentrara naquela imensa caverna Há tanto tempo. Em seu íntimo, alguma coisa feriu-lhe a inteligência, pois não trazia a firmeza de sempre. Tantos e tantos tempos ali reinara absoluto com prepotências limites. E a prepotência, sabidamente, é uma daquelas equivocadas forças que, quando se instalam na alma mais e mais a afasta da humildade. Essa é a tônica obsessiva na formação dos ditadores. Percorrendo toda aquela enorme dependência, nunca ela lhe pareceu tão solitária como naquele instante. Passou de tocha em tocha, e foi com amargor que viu as três primeiras apagadas e as cinco demais mortiças, quase se apagando. Era indiscutível. Agora estava sozinho e depois ainda ficaria mais isolado. Mente aguçada, espírito indômito, altivo e fixado no poder, não se deixou abater em princípio. Dando conta de que estava em desvantagem como jamais estivera, imaginou reverter tal quadro. Não me deixarei abater nem me submeterei às frágeis emoções que a solidão tão bem sabe despertar nas almas pequenas. Em circunlóquio mental, fraseava para si mesmo. Eu, o grande juiz, não me deixarei envolver nem ser enquadrado por sentimentos que, de alguma forma, esperem titubeio. Isso não. Sou o grande hábito que vem proferindo sentença final em tantos e tantos conflitos, e jamais nenhuma delas jamais foi impugnada. Arrematou o infeliz devaneio. — Poderoso como sou, como é que estou me deixando levar como folha caída na correnteza da vida? Deu repetidas voltas pelo sinistro local, recordando as dezenas e dezenas, talvez centenas de requerimentos que ali despachara. Tal lembrança proporcionou-lhe alguma energia, tanto que se autodeterminou. Primeiro, analisar detalhadamente como as coisas chegaram àquele ponto. Segundo, identificar onde falhar a ponto de surgirem inaceitáveis interposições às suas ordens. Terceiro, punir severamente o culpado, Léo, em princípio, e depois os que o seguiram. Já para a primeira reflexão, teve consciência de que o grupo 179 era diferente de todos os anteriores. Na segunda, de pronto identificou que se equivocara não apenas com Léo, mas com todos os demais requerentes, que não foram fiéis nem a si mesmos, menos ainda a ele, e os acolher em suas pretensões de vingança. Como consequência desses retrospectos, emergiu uma certeza. Urgência na reconstrução da obra que edificara, mantivera e agora se desmoronava. E o único jeito seria enquadrar os desertores, Léo e os companheiros dele. Estando sem os pretores e sequer sem o abobalhado vigia da entrada do pavilhão, que também desertara, entendeu que ele próprio teria de executar a corrigenda aos infiéis do 179, pois não tinha paciência para preparar novos auxiliares, o que demandaria a tempo. Em meio às rucubrações, lembrou-se de Renata. No mesmo instante, Algo superior às suas forças e de forma absolutamente inesperada, alcançou-o. Percebeu o ajuntamento de gente na entrada do pavilhão. Certamente são novos requerentes, pensou. Dirigiu-se para lá, surpreendendo-se antes pelo fato de as cinco tochas se apagarem simultaneamente. O pavilhão ficou totalmente às escuras. Sua permanente autoconfiança outra vez ficou abalada. Não atinou com o que aquilo significava, mas, sem se intimidar, petulante e imponente, dirigiu-se à entrada. E, mais uma vez, foi surpreendido ao divisar, mesmo do escuro do pavilhão, luzes do lado de fora, onde logo identificou alguns componentes do 179. Só que estavam escoltados por duas mulheres luminosas, além dos dois pretores, eles também com fraca luminosidade. Nenhum dos requerentes ostentava mais a listra. Agora sim, a insegurança visitou-o. Como é que em seus domínios aqueles intrusos traziam os requerentes seus conhecidos, todos de mãos dadas, demonstrando todos calma e segurança? E os dois pretores auxiliares que ele forjara para cumprir suas ordens, como é que o olhavam de um jeito tão diferente, sem raiva ou medo, mas com dó? Capitou que não mais comandava ninguém ali à sua frente. Se vieram até ele, é porque algo tramavam. Tão logo pensou isso, disparou chispas fluídicas incandescentes em direção ao grupo, intentando arrasá-lo. Nada feito. As faíscas que saíam do seu tórax mais pareciam humildes velas quase apagando de frágeis chamas que na mesma hora se extinguiam. Sempre com seu poder mental, Tentou criar armas de fogo, com as quais expulsaria para longe os intrusos. Tentou, mas não conseguiu. Um poder maior que o seu ali se expressava. Foi com candura que uma das mulheres se dirigiu a ele. Salve, irmão justos! Estejamos com Jesus! Naquelas sombrias paragens jamais uma voz tão suave fora ouvida. Quem são vocês? Como se atrevem? Pois não vê? Somos os amigos dos seus amigos, e de você também. Eles não são meus amigos, são traidores. Quanto a vocês duas, jamais as vi. Traição, caros justos. É alguém ignorar a existência da justiça divina no mundo imaginar que pode ser executor de sentenças que ele próprio labre. A justiça não pode ter mais que uma face, e eu estou do lado da verdade. Justiça em qualquer quadrante do universo é que quem deve tem de pagar. Fora desse enquadramento não será a justiça. Justos, justos. O que você chama de verdade e de justiça não passa de um grande equívoco. E, ademais, quem somos nós para julgar o próximo? Como ousa me corrigir? Então desconhece quem sou? Não, justos, não desconhecemos quem você é. Não viemos aqui para discutir sobre seus conhecimentos ou seu procedimento. Viemos apenas para dialogar. Não lhes dei permissão para virem. Isso é uma invasão. Não estamos invadindo seu território pelo simples motivo que o mundo, todo ele, como de resto, todo o universo, pertencem a Deus. Aqui sou plenipotenciário. Aplico justiça aos que me procuram. O que você chama de justiça, na verdade, é vingança. Viemos em paz e em nome da caridade de Jesus com absoluto respaldo na assertiva cristã, de que é preciso perdoar sempre, se preciso, até setenta vezes sete. Mateus, capítulo 18, versículo 22 Dispenso suas citações bíblicas, pois meu norte está dirigido para a lei do olho por olho, dente por dente. A outra mãe do pretor, com extrema bondade, ofereceu-lhe Estamos convidando para se unir a nós e juntos irmos para uma região onde o sol aquece e ilumina a todos. Estou muito bem aqui. Exijo que se retirem, senão... As mães dos pretores ficaram alguns instantes em silêncio e logo a seguir finalizaram o encontro. Fique em paz, meu irmão. Lembre-se de Jesus, se em algum momento de sua vida você não souber o que fazer da sua existência. Despedindo-se com um sorriso ameno e fraternal, a outra mãe disse-lhe: Estaremos sempre dispostas a atendê-lo quando a compreensão visitar sua alma. Retiraram-se todos, sempre de mãos dadas. Nunca como naquele momento. Justo sentiu-se tão solitário. O pavilhão estava às escuras e ele não mais conseguia acender as tochas. Voltar para o interior seria como equiparar-se a um animal em fuga, abrigando-se em furnas, escondendo-se de predador. Rememorando os últimos instantes, deu-se conta de que os requerentes de número 1, 2 e 3, Mateus, Daniela e Léo, não estavam no grupo. Ele lembrou que os dois primeiros já haviam sido atendidos e que, se Léo não viera, provavelmente ele, além de desertor, possivelmente teria incentivado e conseguido as demais exerções e nunca mais voltariam. Um pensamento foi tomando vulto em sua mente. Aquele moço bonito e vaidoso era o ponto central desse desconforto e ele estava passando. Sem que conseguisse atinar com a causa, de fato, desde que o vira, alguma coisa nele o intrigava. Mas não sabia o que. Era urgente, pois, colocar, ou melhor, recolocar as coisas nos devidos lugares. Decidiu. Preciso reencontrar aquele infeliz e acabar com ele de uma vez. Já o fiz desmaiar e adoecer mas penso que agora é chegada a hora de pôr um ponto final na sua traição. Do lado de fora, do pavilhão, sempre em brumas, contudo sabendo que no plano físico ainda era dia, decidiu esperar pela noite quando seria mais fácil reencontrar Léo. Assim fez. Ventos com sons lúgubres que em incessantes golpes de ar ali passavam não o amedrontaram nem o frio intenso. Assim, bem mais tarde, no meio da madrugada, pondo-se em forte concentração sobre a figura de Léo, não tardou a captar que, naquele momento, estava internado num apartamento hospitalar. De fato, por decisão do neurologista, o paciente teve de permanecer hospitalizado, em observação, por 48 horas. Léo, no momento, dormia. Atraí-lo foi a ação que Justus realizou sem a menor dificuldade, pois entre ambos havia forte ligação espiritual, negativa, antiga. Léo, perispírito, iniciando gemidos lancinantes, viu-se levado por desconhecida força para as proximidades do terrível ambiente do pavilhão das justas causas. À medida que se aproximava daquele infeliz local, mais e mais gemia. Logo chegou àquele sítio e viu Justus. Atirou-se contra ele qual fera. Mas Justus o aguardava e, com um jato fluídico maligno, fez com que o jovem recebesse terrível impacto no aparelho digestivo, passando a sentir dores horríveis com repercussão física. No quarto de hospital, o paciente, que dividia com Léo o quarto, acordou com gemidos dele. Aproximou-se cautelosamente e colocou sobre seu peito uma bíblia. Na mesma hora, justo se viu arremessado aos ares, indo cair numa fogueira acendida por pobres mendigos, denominados sem teto. Captou, no mesmo instante que fora arremessado, como de vezes anteriores, por alguma força estranha, a serviço de Léo. Seu ódio aumentou. Léo despertou, gemendo cada vez mais alto. Atendido pelo plantonista, foi sedado e conseguiu dormir até de manhã. Para os que o vissem dormindo, parecia que estava em sono reparador, mas, em verdade, não era isso que sua alma vivenciava. Com um efeito sem identificar como é que tudo estava acontecendo, via-se obrigado a assistir a uma espécie de sessão de cinema. O astro principal do roteiro que se desenrolava à sua frente era... ele. Como se ressuscitassem, cenas mortas voltaram à vida e ele se via humilhando moças, uma por uma, as quais, no filme, após a desilusão e sofrimento a que ele as expusera, endereçavam-lhe chispas de ódio. Depois, muitos parceiros de trabalho e de jogo de xadrez apareciam rindo por fora, mas xingando-o violentamente por dentro. Quando seus pais o visitaram, ficaram preocupadíssimos ao saberem do ocorrido durante a noite. No decorrer do dia, não foi submetido a vários exames complementares. Nada foi constatado. Contudo, passou o dia em grande agitação. Cristina conversou com o marido e juntos solicitaram permissão ao médico que atendia seu filho para que ela permanecesse ali com ele durante a noite. A solicitação foi atendida. E assim, à noite, quando o silêncio envolveu o hospital, Cristina, cabeceira do filho, perguntou ao outro paciente se ele se importaria se ela lesse em voz alta um trecho do Evangelho de Jesus. O homem de pronto anuiu e declarou que até achava bom. Cristina leu do capítulo 5 e do item 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Cita. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na terra, o homem é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo e... Coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Léo acalmou-se e, quando a enfermeira trouxe os sedativos, o paciente dormia tranquilamente. Segundo previsão médica, o remédio foi dispensado. Nova noite de sonhos fantasmagóricos. Nessa noite, sob a proteção das preces de sua mãe, que passou a noite toda lhe segurando a mão, foi que as mais surpreendentes coisas na vida de Léo aconteceram. Sentiu-se conduzido a um local cuja penumbra lembrou-lhe uma caverna. Não conseguia ver nada mais de um metro à frente. Pensou que estava no pavilhão das justas causas, mas logo percebeu que não. Enxergando um pouco mais, viu surgir diante dele um homem de terrível semblante não sentiu temor algum pensou que fosse justos mas não se parecia com ele contudo tinha forte impressão de que o conhecia aí lembrou-se era o jogador de xadrez que sempre ganhava dele e que ao tomar suas peças no jogo caíam seus dentes amedrontado Inquiriu o estranho. — Quem? Quem é você? — Sou o legislador. E você? Quem é? — Legislador? Para mim, você não passa de um enganador. Toda vez que jogamos, você me hipnotiza e eu imagino que perco dentes. Mas agora chega. Não jogarei mais com você. É fato notório nos meios espíritas a questão do recrudescimento obsessivo imposto pelos espíritos malvados sobre as pessoas que estão no início da auto-reforma. Sim, quando veem que suas vítimas buscam o caminho da reconstrução moral, redobram seus ataques, objetivando mantê-la sob seu jugo. Nos centros espíritas comparecem almas levadas até ali por várias razões, dentre as quais, e na maioria, as que estão com dificuldades e sofrendo. As vicissitudes da vida têm vários graus, e as pessoas que por elas são atingidas reagem também de maneira diferente umas das outras. Mas, no centro espírita, há também aqueles que ali vão por simples curiosidade. Muitos são os que procuram, no Espiritismo, a solução para os seus problemas. Há os que, enfermos, imaginam que lá encontrarão curas sem fazer nenhum esforço, nenhuma reforma íntima. Todos, de alguma forma, estão movidos por buscas, ou para o espírito, ou para o corpo. Isso quase que em regime de última esperança, pois todas as tentativas e meios anteriores não prosperaram. A maior parte dessas pessoas sofrerá decepção, pois o Espiritismo está na Terra para induzir o homem à automelhoria e não para resolver seus problemas, pelo menos de forma direta. Pois que de forma indireta as claridades espíritas fazem com que a razão seja usada como poderosa ferramenta. Sim, a razão, via de regra, equipa-se do bom senso, e aí aqueles que adentram no centro espírita equipados da fé em Deus, esses, sim, lá serão beneficiados, como, aliás, aonde quer que fossem, obteríamos os mesmos benefícios. Deus não tem endereço fixo, ou seja, não está num determinado lugar, mas sim é onipresente e isso em termos universais. Quando alguém encontra no centro espírita a resposta às suas dúvidas por meio do que ali é lecionado, é comum que a razão passe a ser sua companhia permanente diante dos atos e fatos do dia a dia. Com base nos ensinos de Jesus, as lições e os exemplos cristãos, e perenemente relembrados no centro espírita, levam mesmo a alma a encontrar respostas lógicas a todo e qualquer questionamento. Outra vertente do amor de Deus surge invencível quando um ou mais espíritos, agindo isoladamente ou em conjunto, extrapolam os fundamentos da justiça divina. De forma imediata e inquestionável, os bons espíritos tomam providências enérgicas seguras e adequadas de forma a impedir que a lei divina de causa e efeito seja sequer arranhada, fato que frequentemente os espíritos infelizes vivem tentando. Tamanha Insênia compõe o maior rol de descaminhos humanos. Esse tipo de ação socorrista dos benfeitores espirituais tem por fundamento justamente o fato de que quem desrespeita as leis divinas está doente e precisa de remédio. No caso, o arrependimento. Jesus lecionou exatamente isso. Lucas capítulo 5, versículos 31 a 32. Porém, esse socorro ao doente tem por atributo e condicionante a aceitação do remédio que lhe é ofertado. Tornando-se ele obstinado e insubmisso nas inúmeras convocações para se redimir, não haverá outra forma de ajudá-lo senão proporcionando-lhe a sua reveria esse mesmo medicamento, só que agora com outra dosagem. Esse remédio amargo será ministrado ao espírito que se recusa a deixar de agir com maldade, já que tais atos contra inimigos dele quase sempre respingam, atingindo inocentes. Aliás, mesmo no caso rotineiro de que tais espíritos imaginam que estão com a razão e que seus atos configuram justiça, de forma alguma esse predicado... Agir em nome da justiça é lhes permitido, sendo o atributo exclusivo de Deus, juiz, supremo e único. Uma primeira providência medicamentosa é a cassação temporária do livre-arbítrio do réprobo. Nota da editora A resposta à questão número 847 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec esclarece que Abre aspas Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e assim não tem mais liberdade. Fecha aspas, referindo-se àqueles que, por exemplo, reencarnam no corpo de um deficiente mental. Uma segunda será anestesiar a mente por tempo indeterminado, necessário e suficiente para descongestioná-la. Terceira providência será excluí-lo do meio ambiente em que se encontra e situá-lo em clima hora espiritual, hora terreno, propícios ao tratamento em curso. Considerando que o acúmulo de maldades danifica o corpo revestidor do espírito, o perispírito, quarta providência cuidará para que haja restauração só alcançável de início, com a reencarnação ou reencarnações interrompidas a meio caminho, configurando os pungentes casos terrenos de abortos espontâneos. Tenha-se em alta conta que, nesse caso, o útero materno pontifica como a mais sublime oficina de reparação perispiritual. Sobre tais acontecimentos, cumpre assinalar que mãe e pai que vêm frustradas suas esperanças da maternidade e paternidade, nem sempre, mas na maior parte das vezes, são aqueles mesmos que no passado estiveram assessorando quem ora é abortado. Para este, o que em qualquer outro caso seria uma calamidade, aqui é benção inapreciada, pois só assim seu corpo espiritual pouco a pouco se recompõe, utilizando da oficina do tempo para que, em futuro que não se demora, esteja integralmente recuperado. Homens de saber, médicos, filósofos, pais e mães, reflitam no quanto de bondade divina a nesses pungentes dramas nos quais a bateia da vida gira e gira, movida por anjos tutelares, descartando a areia de erros que encobriam o espírito imortal, que assim ressurge diamantinamente. Quinta providência, complementar a quarta e até mais saneadura, será uma ou mais existências físicas de pouca duração. Não é difícil entender, diante da explicação sobre a restauração do perispírito, que aqui também se dará o mesmo corpos físicos frágeis e desestruturados, sem domínio mental, vontade apagada. Cumpridas essas etapas, sempre dentro dos incomparáveis mecanismos do tempo, essa alma despertará vitoriosa à frente, dando sequência à sua caminhada evolutiva, interrompida por ela mesma tantos e tantos ciclos existenciais terrenos. Todos esses comentários vêm a propósito do longo e equivocado percurso do nosso triste justos e de quanto se acumpliciaram com ele, direto ou indiretamente, e que disso ainda traziam resquícios na alma. Sou para eles a abençoada hora em que as leis divinas proclamaram. Basta! O mundo está cheio desses justos. Espíritos de grande potencial magnético e que desenvolveram grandes inteligências, contudo igualmente desenvolvendo gosto pelo poder, daí resultando serem recapados de orgulho e detentores de grande prosperidade material. Eclipsando a razão, cometem erros sobre erros. Em sua concepção, não estavam errados, de forma alguma bradam para os quatro ventos. No íntimo, estão sendo sinceros consigo mesmos ao se auto-elegerem ferramentas afiadas da justiça. Arrastam consigo os requerentes da vida, tão invigilantes quanto eles. Sim, também os requerentes de vingança usaram o mundo e muitos. E não apenas no plano denso. Como Deus é Pai de amor eterno e não desampara nenhum dos seus filhos, pedagogicamente suspende, por tempo determinado, o direito de escolha daqueles que temam em dirigir suas vidas para a equivocada rota, recusando-se a deixá-la, ficando surdos à voz da consciência que os adverte. Quando eclode esse abençoado momento, retorno compulsório ao bem, nada objeta considerar que, possivelmente, os familiares diretos desses espíritos abortados ou em corpos deformados não os são por acaso. Não todos é verdade, mas seguramente a maioria repetimos. Operando com grande sabedoria e propriedade é que os construtores espirituais, agindo por delegação divina, edificam nova obra sobre escombros morais. Agem assim sem o concurso nem do acaso, nem de coincidências, menos ainda aleatoriamente. Nada se improvisa nas coisas de Deus, cuja constante é o bem. Cuidadosos planejamentos reencarnatórios maravilhosamente recolocam os andarilhos desatinados na sublime e reparadora estrada evolutiva. Léo, os demais componentes do trecho-grupo alcunhado por justos de 179, e os envolvidos nos 178 grupos anteriores, na verdade, tinham maior ou menor ligação atávica com aquele poderoso hipnotizador. Muitos, quase todos, não eram tão culpados quanto ele, mas, de forma alguma, também não eram inocentes. Se ele, num momento qualquer de suas atribulações, os atendeu, é porque foi a isso instado por requerimento de cada um. E, a partir dessa infeliz aproximação, pela inexorabilidade das leis de sintonia e atração, as órbitas astrais dos atendidos não poderiam mesmo deixar de ser algo cativas do astro principal, no caso, justos. O mais impressionante da ação de Justus é que ele engendrar um processo pelo qual quem hoje é vítima amanhã será algoz. E, na sequência inversa, numa fantástica rotatividade de ações vingativas. Essa sua maior culpa. Em se tratando do caso de Léo, adoecer foi fruto de sua dobrada vigilância. Deve ser aqui registrado que um dos maiores vetores de doenças é a vingança. Basta que ela desapareça da face da terra para que nove décimos dos doentes se curem. Léo empregou primeiro a beleza física nos arrubos da vaidade, com isso desestruturando sonhos e sentimentos de sonhadoras almas femininas, ao tempo em que, orgulhosamente, demonstrava a colegas o poder de sedução da sua beleza, ridicularizando tantas moças. Não bastasse com sua brilhante inteligência enxadrística, vivia humilhando tantos companheiros. Quando jogava uma partida e conseguia vencer o que quase sempre acontecia, nos momentos que antecediam um o xeque-mate fazia-o com extrema vaidade – Beirando a maldade. Não tivesse assim procedido, duplamente equivocado, e não seria por enfermidade que se daria um benéfico choque em sua existência. Tanto Léo quanto o legislador não conseguiam ver nada mais que um ao ou outro, devido à forte penumbra que os envolvia. De repente, luzes fracas de início, mas logo aumentando de luminosidade, foram mostrando que ali, na verdade, era um imenso anfiteatro, de formato circular, qual um circo. E que estava lotado de assistentes, acomodados em assentos individuais, todos no mais absoluto silêncio. Assustaram-se ele e o homem carrancudo à sua frente ao perceberem que estavam no centro do recinto sob as vistas de todos os presentes. O que aquilo tudo significava? Era a pergunta íntima dos dois. Como é que foram parar ali? Outra pergunta muda. Ambas as perguntas, sem resposta. Minutos se escoaram em continuidade de silêncio até que, quando a situação já ia se tornando insuportável, finalmente ouviu-se uma voz suar em todo o ambiente. — Jesus, abençoe-nos! Léo pensou. — Onde já ouvi esta voz? No mesmo instante, uma suave brisa trouxe para o ambiente agradável o aroma de flores silvestres brindando todos com fluidos de paz. Um grande portal se iluminou de forma a realçar a entrada de um casal de anciãos, aureolados de luz azulínea, trajando túnicas alvas. O casal encaminhou-se para perto de Léo e do companheiro mal encarado. Léo conseguiu balbuciar. — Por Deus! Quem são vocês? — Novamente sua memória o auxiliou e lembrou-se de que os conhecera naquele recinto denominado Jardim dos Gerações e das Dálias. O legislador, num último desvão de autoritarismo, também se manifestou. — Não dei permissão. Ia continuar, mas a garganta lhe pareceu virar pedra. Foi neste momento que aconteceu algo ainda mais surpreendente de tudo o que já tinha acontecido ali. A luminosidade passou a ser total e os assistentes puderam ver com clareza os demais componentes da plateia e começaram a identificar as vítimas de suas vinganças, muitas delas com mais de século. E as vítimas igualmente identificaram que os vingadores também tinham sido alvo de suas vinganças em loucos movimentos pendulares. Ora eram vítimas, ora eram verdugos. Essa é, realmente, a processualística da vingança, que tende a ir para o infinito em solução de continuidade, mas que, é assustada por decisão e ação salvadora dos espíritos protetores, cumprindo o mandado divino, para o que detém sublime delegação. Dentre os assistentes, muitos deles traziam uma faixa avermelhada, atravessada verticalmente no tórax, de maior ou menor intensidade, expondo claramente que, em seu coração, a vingança ainda se aninhava. Serenamente, os dois mensageiros celestiais pousaram as mãos sobre a cabeça de Léo e do homem o ancião proclamou. Deus nosso Pai, é com a voz do coração que agradecemos esta oportunidade. Todos nós aqui presentes estaremos recordando, jubilosos, as imortais lições que Jesus nos deixou. Louvado seja, Pai nosso! Muitos foram os assistentes que começaram a sentir os olhos se encherem de lágrimas que acabaram por rolar faces abaixo. Tamanha e tanta era a bondade que exalava da voz daquele ancião que as luzes já veéricas mais se mostraram radiantes. A anciã osculou suavemente a face de Léo e depois a do homem. Disse então em voz maternal, que todos os presentes ouviram. Jesus permitiu a graça suprema deste reencontro, pois todos nós que aqui estamos temos velhas contas do passado que entrelaçam nossas existências e que estão no limiar de iniciar reajustes. Estivemos subjugados pelo desejo de vingança e não nos será lícito, depois desta reunião, permitir que em nossa mente ainda permaneçam quaisquer resquícios vingativos. Finalizou dizendo, Jesus, mestre de amor, que a sua caridade ilumine as trevas que ainda teimamos em guardar no coração. O ancião, sempre com voz serena, perguntou a Léo, ao homem ao lado e à própria plateia, Será que a dureza do coração humano, por nós construída e consolidada, já não nos terá feito sofrer o suficiente? Ninguém respondeu, mas não houve um só dentre as centenas de participantes daquele evento que não ficasse em estado de profunda reflexão. Prosseguiu o ancião. Nosso silêncio é a resposta que Jesus aguarda Há tanto e tanto tempo, para que suas abençoadas lições sejam assimiladas por todos nós e, muito mais que assimiladas, sejam praticadas. O ancião percorreu a passo lento todo o círculo da parte central do anfiteatro, sempre olhando firme na direção dos assistentes. Depois, retornou até Léo e o homem, aos quais informou. Vocês dois voltam a unir-se como são exímios em xadristas, juntos terão ocasião de participar de uma elucidativa e amistosa partida de xadrez. A cada lance seremos contemplados com recordações daquilo que o Cristo de Deus tanto exemplificou. Léo e o legislador, surpresos, olharam inquisitivamente para o ancião, como a perguntar. Como voltar a nos unir e juntos jogarmos? E contra quem? Captando-lhes o pensamento, o ancião, com amenidade, apenas fez um gesto indicando que a partida de xadrez seria entre eles. A um breve e suave gesto do ancião, uma mesa, cujo tampo era um tabuleiro de xadrez, foi se materializando, bem como suas peças, uma a uma, que foram automaticamente se posicionando. Surgiram também duas cadeiras, e o ancião indicou a Léo e ao homem que nela se assentassem. Antes do início da partida, uma grande tela surgiu na clarabóia do anfiteatro. No mesmo instante o tabuleiro iluminou-se como se houvesse minúsculas e poderosas lâmpadas no interior de cada uma das 64 quadrículas. Notável que até as casas pretas ficaram brilhantes. Por indicação do ancião, Léo jogaria com as peças brancas. O ancião convidou Léo e o legislador a iniciarem a partida. O casal de anciãos permaneceu de pé, ao lado dos jogadores. O impulso para jogar foi irresistível. É incrível como a mente humana trabalha rápido quando se sente poderosa e visa a vitória ou a lucros e como, nesses momentos, de imediato, dá ordens para que eventuais escrúpulos sejam deixados à margem pois quando Léo e o legislador receberam tal convite, na mesma hora Algos e Manara e suas auras se transfundiram, pois imaginaram que, juntos, seriam imbatíveis e aclamados por aquela multidão. Essa aproximação, conquanto sob comando da vaidade, foi um furtivo lance benéfico já acontecido ali, antes mesmo de a partida começar. Paradoxal, mas até do mal, Deus tira um bem. Logo se desvaneceria esse clima, substituído pela competitividade. A voz de um invisível narrador se fez ouvir em todo o recinto. Irmãos e Jesus, não imaginem que aqui estão reunidos adversários, e sim almas acompliciadas em desatinos e que agora terão a redenção como via. Nesta partida, os lances serão extraídos da mente dos jogadores, somadas às energias que também a mente de cada um de nós exalará. As peças se movimentarão por intuição, e seus movimentos que espelham a condição da humanidade farão emergir ao nosso entendimento como o amor de Deus Jamais nos desamparou Na plateia, em frente a cada assistente Foi surgindo uma pequena tela iluminada Que mostrava a cada um deles uma e outra cena do passado Evidenciando ligações antigas com o legislador Na grande maioria, cada um que via tais cenas Algumas até já esquecidas sentia um impulso íntimo a uma imediata reparação, entendendo o quão errado estivera, então. Iniciada a partida, a cada lance ouvia-se a voz do invisível narrador, dando conta do extrato e do significado moral do movimento da peça em questão. Nota do Médium Antes, julgo oportuno informar aos bondosos leitores que esta partida perambulou pela minha mente durante todo o tempo de psicografia desta obra. Somente no fim da narração é que conseguia atinar o motivo pelo qual o autor espiritual deixou que os lances estivessem em potencial durante os registros psicográficos, apropriar cada lance a uma lição de Jesus.